E a gente, a, gente, a, gente, a, a, a gente tem o que elas gostam, elas gostam do que a gente tem Na moral, garota vem com a gente, que os meninos pagam bem Valeu, Hit Power 2013 os menino <mulenta> Final de semana de lancho de jet. Barulho da água faz splash. <risos> É ousadia, sabe que os meninos te enlouquecem O sucesso traz as mulheres Dinheiro, fama, o que tu quer Uma corrente de ouro puro Mansão de uma santa fé Presença é atual Cinco estrelas, luxo nacional Garoto é importante e o estilo é sensual Riqueza de um soberano Tem a socialite rodeando Com certeza ele tá no comando Sempre tem mulher nos seus planos Sempre pensa alto e avante Cinco estrelas sempre é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 Pagar bem, bem, bem, disponível, bem, bem, disponível, disponível bem. sempre com certeza. Não importa o <risos> local onde esteja. E a vai, é a da melhor. E as bebidas <risos> chegam na bandeja Do camarote, ele avista as mulheres que tá na pista. Ele fala, meu Deus, que delícia.